Tá Abrir a franja dos caras é muito fácil, tio. Ó, ó. Concreto vai ficar sozinho aqui, hein? Vai rolar Garoto. um outro diferente. Garoto. Rapaziada, onde, é que... onde é que ele foi, tio? Lá em Sorocaba. Ó, Eu... oh, tem, tem, tem um caminho pra cá. Sim. Achei ele. ele! tá pra lá, só que tem outro caminho pra cá. Aham. Uhum. Ele tá por aqui, tá por aqui, ó. Já pula. Atreus! Ele ficou mais devagar. Ele ficou mais devagar. Então ele deve estar por aqui, tio. Será que tem como entrar aqui? Me espere, garoto! Vai, aqui. Onde é que ele tá, tio? Não sei! Atreus! John! Ah. Ele tá pra esquerda, tio. Ele está pra cá, ó. Vai lá e vê! O que você fez? Desculpa! Atreus! Peraí, acertou alguém, Foi! Foi, rapaz! é mesmo! Ele acertou alguém? Não sabia que ele tinha a dona. Não tem, é meu amigo. O garoto seguiu nas Por que é horas. truta? É o Pumba! É o quê? Então me ajude. Segure aqui. Segure. Está perdendo sangue. O último da espécie no reino. Vocês atacam. Queriam comer. Tiro ao alvo. Tiro ao alvo? Eu. Eu sinto muito. Mantenha a pressão. A culpa é minha. Não fiquei de olho. Ah. Ele vai Pode morrer. Porco, eu não vou deixar. Você. A flecha rompeu um canal dentro dele. Ache as pontas e segure bem. essa peça aí que você queria? Comece é pela esquerda. Pegue e segure. O lado direito. Segure bem. Isso. Reúna as duas. Deixe alinhadas. Suna. Foca. É uma bruxa. Não consigo terminar aqui. Minha casa é depois daquelas árvores. Você leva ele... Ele não Cretão. pode morrer. Ótimo. Ele parece estável e calmo por enquanto. Great. Como é que é? Por aqui. O caminho altamente secreto que ele tava levando um porco, tio. Olha aí. Pumbão. Siga a bruxa. O negócio é pesado ele está conseguindo andar, tio. Esse arco é meio grande pra você, não acha? Minha mãe que fez. Diz que melhora conforme eu cresci. Nunca vale. vi você nesse bosque. Ela deve sentir sua falta com você longe de casa. Ela... Ela morreu. Ixi! Estamos levando as cinzas dela até o pico mais alto. Cinzas? Foi o último desejo dela. Garoto. Eu... Sinto muito pela sua perda. Ó. Oh. Rapaziada, hum. é local altamente ah. profissionalizado, hein? Ah... A altamente curtiu. Ah, aquele burugudu. Esse bosque aqui colorido com flores. Chegamos. Você mora numa árvore? Não, moro abaixo dela. Hamlin! Hamlin? Tudo bem. Olha, é truta, é truta. Tá de boa? É amigável? Vai, vem, tio. Vai jantar. Ele é manso. Eu garanto. Estamos chegando aqui no local onde o nosso amigo Pumba... Cuidado com isso aí, creitão. Tá, tá cheirando, vai hein? Hum. Pô, é meia dentada, tipo. Beleza. Chegamos na casinha dela super sinistra, Já tem um... Um pentagrel ali na entrada da casa dela Eu quero dormir. Vamos lá ver como é que é Deve ter de 18 com a ali. preta Como é que é o negócio? Coloca no um símbolo Segure firme Calma aí, porquetas, calma Mora sozinho? É melhor assim É, meu pai também não gosta de gente Garoto. Você não gosta? Segure firme Antes que ele se machuque Vamos <risos> ficar esperto Creitão não gosta de gente não tipo. Ó. Descanse Preciso de duas coisas Uma raiz Ó. vermelha Cresce atrás da casa Você traz um pouco Raiz vermelha? Rapaz, os dois vão ficar sozinhos Cuidado, mais? cuidado, Creitão Pode ser mentirosa Eu Sei que você é um deus como é que é? Não deste reino, mas não há dúvidas. Ele não sabe, né? Sobre a sua natureza e a dele. Isso não te interessa. Os deuses daqui não gostam muito de forasteiros. Acredite. Que? Eu sei. Quando acharem você, e vão achar, vai ser difícil. O garoto vai querer respostas. Isso é problema meu. Seja lá o que você esconde, não pode protegê-lo para sempre. Mas tem razão. Não me interessa Também preciso de flor de agrião, pode ir? Uma flor de pétalas brancas no jardim Só um pouco Ela vai conversar com o baixinho Senhor. agora, tio Vamos ficar Forra esperto Creitão caçando flor de agrião Peraí, antes de sair, tio Vamos dar uma olhada na casinha dela aqui, hein Pelo amor de Deus, hein Ó Bonitinho, o cabinei curtiu O que que acontece? Deixa o porquinho deitado aí, rapaziada Não zui o porco, hein? Não zui o porco É de estimação Beleza, ó, o Creito nem corre aqui dentro, ó Cleitinho totalmente educado Com as etiquetas lá em cima Ó Tranquilão, rapaziada vão, vão... Ela falou atrás da casa Ó, flor de agrião, tipo já... Pelo cheiro e pelo tipo da flor O cabelinho já tá ligado Ó oh. Vou entrar lá ver Qual é que é de novo Ó, oh, quer ver que ela, que ela roubou o um moleque, tipo? Fica vendo A flor de agril <risos> Ótimo, <risos> pegou a raiz vermelha também <risos> O garoto aí, está eu. procurando Ele pode precisar de ajuda O unguento não é nada sem os dois ingredientes hum. Rapaz, é, vamos, vamos, vamos procurar o Esse aqui, Elson, ali, que ele deve estar procurando essas raízes ela falou atrás da casa? Quando ela fala atrás da casa, mais ou menos na outra montanha. Vamos ficar calmo. Pode ajudar? Peraí. Não consigo. Ah. Isso ajuda. Ó. Mas tá perto aí. Deixei hein? cair. Quando eu estava atrás do animal. Qual o meu problema? Se eu perdesse. Mas você perdeu. Vou tomar mais cuidado agora. <risos> Rapaziada, tá louco demais, tio. O Baxé é pilando, o Creitão tá de cara. Beleza, o que que acontece? Fale com a bruxa. Ô, Creitão. Pera aí, cadê, cadê o molequinho? Ô, pera aí, tio. Vamos lá falar com a bruxitas. Já entra dentro da casinha aqui? Não tem como pular a janela não, Creitão. Ô, meu Deus. Tá ligado? Você pode, mas ele tem etiqueta. Tem etiqueta, mantém toda a realeza britânica, no caso, de entrar na casa de desconhecidos Ou simplesmente bruxas Que tem porcos de estimações mágicos ó, ó Já tá fazendo ali, ó Manjericão Alecrim Salsa O porcão vai comer na hora, tio Já vai é ficar forte mesmo. Se quiser pode fazer em casa E se você tomar, você vai viver, tipo, Vai ficar mágico Ele vai viver? Sim Então vamos embora Esperem. Preciso retribuir. Peraí, Tio. Será que é ela chocolate? Ela vai dar uma poção mágica pro creitão, vai ficar forte. Peraí, Tia, o que <susos> você tá fazendo, hein? Quer se isolar. Essa marca o tornará invisível pra quem quiser dificultar sua jornada. Como é que é invisível? Hum. Luena. Luena. Luena. Évele. Pois é, vamos levar essa mulher junto com nós, Tem ela é um boa. atalho abaixo da casa pra sair do bosque em segurança. Desçam por aqui e sigam em direção à luz do dia. Rapaziada, ela é lento. Vamos de novo. Isso depende da vontade de vocês Podem ir agora Rapaziada, ela curtiu, hein? Ela curtiu Vamos, nós parudo. Quer fazer uma família e tudo mais O Caverninho já conhece, pelo cheiro, Pacaria dela, ó Curtiu o cretão cheio de músculo assim, tio Cabecinha raspada igual do Van Diesel é navegar esperto Ó, bússola da a bruxa a da montanha. É só usar o barco Espere, leve isso Peraí, jogo isso pra se orientar e navegar Eu pelo tô perdendo Sempre vai conduzir até seus objetivos Beleza, entre no, no barco. Sim. Então, ó, é só uma bolsa, tranquilo. Tô vendo um barco. Aria ah, é descoberta. Calma aí, tio. Ele vai correndo. Uh. Peraí, já tem negócio novo aqui, ó. O uh. que, que é essa parada aqui? Tem negócio azul. Uh. Eu já tiro, uh. já quebro. Conceito, esse garoto. Peraí, você não é voador. É amigo, né? Não é não, pai. Ataque uh. uh. uh. É do mal mesmo, né? Ah, caberia, pega que é paciência aqui, de, a na mamãe não falava sobre eles Não achei que existissem mesmo Pesadelos? É oh, Pesadelos querem... Pesadelo A mamãe contava histórias sobre os pesadelos Até que bom Eu comecei a ter pesadelos Eu tinha vergonha Mas ela disse que eles eram só outra parte da vida E que às vezes havia beleza no terror Ela sempre via o lado bom de tudo Até desses monstros flutuando bizarros seu nome é inspirado na criatura de um mito antigo Que senta no seu peito enquanto você dorme e se alimenta do seu medo pesadinhos. Rapaziada, ó, oh, pesadelinho, janta seu, seu medo Queria poder ah, Tá rolando um negócio é. aqui, O que é isso aqui? Tem como cortar isso aqui não, tio? Cortada? Não A gente precisa do, do, do fogo manjericão ali pra abrir aquilo ali, certeza Isso é um poder novo, hein? Será que a fúria quebra isso? Rapaziada, será que eu gasto a fúria pra testar? Será que ele abre no soco normal? Nada a ver, irmão. Será que o Atreus não abre? será que eu testo a fúria? Ó, tem o poder novo aqui também. Peraí. Poder novo, ó. Beleza, esse aqui não abre. Esse aqui também não abre. Não. Tranquilão. Não. Rapaziada, eu acho que é a fúria, hein? Vamos testar. O cara tá curioso. Vamos ver, vamos ver. Eu gastar a fúria, hein, tio oh, meu. Ah, meu Deus <risos> Acabamos com a fúria Beleza, não abre de forma alguma O que que acontece? Tem esse lado aqui Sim. Tem esse lado aqui Sim. não dá pra ir Beleza, vamos ver aqui primeiro Pô, eu acabei curioso com aquilo ali hein? Ó, ó, tem uma parada lá a Parada é essa, jogo mas <risos> é, tem outras coisas que o caminho não é acessível. Oh, meu Deus do céu. Beleza, tem um baú aqui gigante. Fala com uma coisa importante, hein? Fala uma coisa legal. Opa, saiu do amor quadruplas. Talismã da vitalidade concentrada. Básico, talismã ganha um acréscimo de saúde. <risos> Mais saúde, jogo. Uh, cadê o negócio? Nem sei disso. podia mostrar o um negócio aumentando, hein, jogo. Rapaziada, o Caverninha tá simplesmente muito curioso pra saber dessa porta aqui, hein. Peraí, ele tá rolando uns brilhão aqui. Aham. Uhum. Ó, salas segregas. Peraí, tem monstro aqui? Tem uma sala segregas aqui embaixo. Jogo! Tem muita coisa pra ver aqui. Tem muita mesmo? Faz isso parar. Peraí, ó, acordamos Loki. Vamos trocar ideia lá. Vamos trocar ideia, vamos trocar ideia. Vai, Puguei, tio. a gente ah, tá. ah, abre. Tá abrindo a franja dos caras é muito fácil, tio. Ó, ó. Rapaziada, a gente desceu aqui. Tem um baú mágico ali. Tem muita coisa. Uh. Beleza, vamos, vamos calmo. Primeiramente, vamos mexer nisso aqui. Que é? Empurrar ou sair? Isso não é pesado? Sim, ah, é. não parece pesado. <risos> Rapaziada, o creita então. é forte. Calma. Parece uma coisa ali dentro. <risos> a é simplesmente não está vendo nada. Vai lá e vê! Ó, continua empurrando. Vamos ver até onde que vai. Vai dar a escuridão aqui. O que a gente fez? Você quebrou um caminho novo? Não. Pera, a gente se trancou? Para o que aconteceu? Como que, é que eu passei? Passei? Tem um baú mágico ali embaixo, a gente vai ter que abrir de qualquer jeito aquilo. Pera, aqui não passa não, né? Para o Não fala que passa! <risos> não! Espera aí, jogo. Já voltou. Acho que já vamos. <risos> oh, meu Deus do céu Eu pensei que tinha passado aí Ficar os negócios pra trás Aí o Carmelinho ia chorar, hein Beleza, rapaziada Começando e revisando Mas acho que tem que pular pra cá mesmo A gente abre o um baúzinho A gente desce por aqui também dá Ó, Aqui é o barco, não sobe no barco Quebra é Cretan, você não pula na água não? Não, não. Lá do outro lado. Tem, tem tem um baú secreto ali, a gente vai ter que abrir. Ah! Eles volta no baú segredos. Vamos ah, continuar empurrando isso aqui, só para ver o que dá. Peraí, chegamos no final. Não toque Pera. na água. Por quê? Faz ideia do que tem lá embaixo Não É tudo escuro Então não é toque nada Pegamos quatro Será tem como um, tacar tá, o que tem lá embaixo? Tem cor azul O caberninho é tacar fogo Beleza, a gente veio só pra pegar isso Não, tem que ter mais coisa atreus, ah. aqui. Sim, Será que tem como tacar o Atreus atrevido ali do outro lado? Não, acabou Espera aí tio, como que... Até que enfim, né? Ó, oh, tem um baú aqui, secretão, tipo. Beleza, é um baú tava aqui atrás. Era só pegar, o negócio já tava descoberto. Beleza, pegamos alguma coisa ali, ó. Al altos aços, profissionais, para customizar nossas armas. O que, que acontece? O carvinho ainda não sabe o que fazer em questão aquela parada ali, ó. A parada não quebra de forma alguma, mas pode ser que a gente tenha que acertar alguma coisa com o martelinho do amor aqui. Não! Ó, oh, mudou de cor. Não! Precisa de algo que não temos. Precisa de algo que não temos. Oh, oh Atreus, agora, tio. Be beleza, a gente vai voltar aqui, pelo jeito. O Atreus tá ligado, tio. Oh, meu Deus do céu. O Cabernet vai ficar tentando pra sempre ali. Precisamos de algo que não temos. Ali também deve abrir com outro poder que não temos. Beleza. Vamos continuar nossa aventura, então, tio. Oh, meu Deus do céu. O Cabernet tá perdendo muito um tempo aqui, hein. Com certeza não abriremos agora nenhum dos dois. Já caiu no barquinho, tio. já caiu, peraí, tá rolando uma canjica aqui. Fazendo não corto canjica, Você é louco? Canjica! Entra no barquinho, tio. entra no barquinho. Deve ter umas criaturas cabulosas aqui. Agora a gente chega rápido à montanha. Siga em direção a do dia. Eu não acredito que tô aqui fazendo tudo isso. É aventura. Teve uma, tipo uma época cara. que eu achei que nunca ia sair da floresta. Ou da minha própria cama. Estar doente não era culpa sua. Ah, eu sei. Oh. Só quis dizer que isso é legal. Rapaziada, siga em direção à luz do dia, estamos indo. Olha a montanha ali! A gente tá tão perto! Entramos em água, Maria! Como sabe? Ó, oh. não sente o cheiro. Se o mar tem esse cheiro, é um lugar bem fedido. <risos> Vamos ficar espertos, hein? cheirinho aqui não deve tá muito bom, não, essa água aqui. Olha só! Altos cadôba aí embaixo. Isso. Não achei que prestasse atenção quando a mamãe falava dos deuses. Às vezes. Ela falou sobre algum que não sentia dor? Ah! Esse parece o Baldo. Baldo. Um deus a brilhante. filho de Odin e Fri. E Odin, ok. Isso aí. Por que a pergunta? Estou chegando na estátua aí. Ó. Tem que tacar o um cortadinho nela. Vamos simplesmente olhar ali. Tem runas ali, no peito Ó. dele. Mas não consigo entender bem Tem como derrapar o barco ali? Vamos ler as escritura aí, tio Aqui diz Sacrifique suas armas no centro da água Desperte o berço do mundo novamente Espera Sacrifique suas armas. armas na água? Acho que pra você isso não é problema Você vai jogar joga o cortado, depois você pega ele de volta. O machado não voltou. Ô oh, louco, não voltou não, tio. Curtadinho. Vai ferrante. Eita. Fique calmo, garoto. Eu tô. É incrível. Ah. Sim, a mamãe disse que é manso O que está falando? Eu não sei <risos> Isso... É, Isso foi é, demais Espera, tem um naufrágio bem ali Tá vendo? E aquela é a estátua do Thor Mas dá pra ver bem mais agora a água baixou, depois da serpente. Ah, por isso essa praia não existia antes, viu? A montanha tá ali. Olha, aquele lugar leva do pé da montanha até o templo dourado. Tudo ficava não, abaixo não. da superfície. Menos a estátua. Legal, né? Tem até uma doca, perto da bandeira. rapaz vamos, vamos para a doca antes, né? Vamos ser os primeiros a pisar ali depois de um tempão. Mas será que tem alguma coisa de segredos pra cá? É Antes de... um dos gigantes. Ele é tão grande que... Oh, serpente do mundo. Nos deparamos a serpente do mundo de Midgard. O papai já pensou que seríamos devorados, mas a mamãe sempre disse que a Hard era uma gigante amigável. Ele tentou falar com a gente, mas não conseguimos entender. Será que essa é a língua de todos os gigantes? Ele não parece muito interessado na gente agora Queria conversar com ele Tenho tantas perguntas De onde ele veio? O que ele faz o dia todo? O que ele come? Talvez exista algum outro jeito de falar com dá ele Dá uma foto em com todo certeza, do mundo hein? e morde o próprio rabo Que exagero Sei lá, pra mim parecia bem grande o bichão é grande hein? Vamos simplesmente dar uma olhada aqui Ó, dá umas paradas aqui Será que tem como usar o um... um cortadinho, não? Beleza. Rapaziada, não tem como usar nada aqui. simplesmente em direção à missão, que é o único local de terra firme de momento. O que é, que é com. Des! Eu, você, o bando Ezequielson no barco. Que bom! Eu queria mesmo explorar um pouco. Quando quisermos retornar à jornada, né? voltaremos aqui. Há quanto tempo você acha que isso tá aqui? Muito tempo. Verdade. Rapaziada, esse foi mais um episódio. Espero que você tenha curtido, dê o seu like, compartilhe e... Ei, ei, ei. Eu te vejo na próxima, hein? Vamos ficar ligados.